Estudantes ocupam Câmara Municipal de São Paulo contra cortes no passe livre. Desde a tarde dessa quarta-feira, cerca de 30 vagabundos, quer dizer, estudantes, invadiram e continuam ocupando a Câmara Municipal de São Paulo. E adivinho o que é que eles estão reivindicando? Será que é melhor ensino, melhor salário para os professores, ou então melhor estrutura nas escolas públicas? Nada disso. Os tais estudantes, que sequer devem ser capazes de resolver uma equação de segundo grau ou compreender um texto básico de português, querem um passe livre, ou seja, busão de graça, além da suspensão imediata das privatizações da prefeitura de São Paulo. Ah, vai tomar no cu, porra! Isso lá é reivindicação de estudante, cacete! Se querem protestar contra alguma coisa, que tal protestar contra isso aqui, ó? Câmara aprova fundo de 3,6 bilhões de reais para financiamento eleitoral Isso mesmo, na calada da noite, comprovando mais uma vez que a única preocupação desses putos É meter a mão no bolso dos otários dos brasileiros Mesmo com toda a crise financeira que o país está passando A Comissão Especial da Reforma Política na Câmara dos Deputados Aprovou por 25 votos a 8 o texto que prevê a criação de um fundo público de 3,6 bilhões de reais para o financiamento de campanha eleitoral. Tá de sacanagem, né? Ou seja, antes esses financiamentos de campanha eram feitos extraoficialmente com dinheiro público, já que eram roubados através de grandes empresas como JBS, Odebrecht e por aí vai. E agora, com a criação desse novo fundo partidário, eles estão simplesmente oficializando esse roubo. E aí, estudantes, bora invadir a Câmara e jogar esses vagabundos no lixo? Hashtag Somos Todos Otários. Momento. Que canal do Otário, porra? Aí, Otário, valeu, cara. Você sabe que eu admiro o seu trabalho, você sabe que você faz um trabalho diferenciado pro país, um, um trabalho difícil, e que, cara, tamo junto, você sabe que a gente tá aí nessa luta difícil aí de conseguir melhorar um pouquinho esse nosso país, e complicado demais. Otário, um grande abraço e sucesso sempre, cara! Encontro Fora da Agenda, Temer e Raquel combinam posse na PGR Porra, Dolores, você quer dizer, Raquel nem começou o novo cargo de Procuradora-Geral da República e já tá assim, é? Porque além de ser do conhecimento de todos que Temer e Janot são inimigos, com certeza a defesa do Boranão do Temer vai usar isso pra dizer que é absolutamente normal encontros desse tipo no Jaguru. Como a reunião que ele teve tarde da noite com o Joesley Safadão. E se isso acontecer, você como procuradora da república vai dizer o quê? Hashtag não fode porra. Jabá. E aí, já deu like no vídeo? Não? É... Então, pô, dá like nessa bagaça logo, porque aqui é canal do otário, porra! Ministério Público Federal desarquiva inquérito e Lula volta a ser investigado por um caso do Mensalão. Pelo visto, a maré não tá pra peixe, ou melhor, pra Lula. Pois o Ministério Público decidiu retomar uma investigação do Mensalão contra o Molusco que havia sido arquivada em 2013. Essa investigação aponta o recebimento de propina da Portugal Telecom ao PT Em contas indicadas por ninguém menos que Lula No valor de 7 milhões de dólares Mas essa não foi a única notícia ruim pra ele não Pois o STJ acabou de negar mais um pedido de Lula contra Moro Que questionava a imparcialidade do juiz Chupa Lula ai meu, Para de falar do Lula o Aécio, hein? Fala do Aécio! Aécio! Fala do Aécio! Calma, filha da puta! Olha essa aí! PF diz ao STF não ter conseguido provas de crimes de Aécio em Furnas. Pois é, acredite se quiser, a Polícia Federal disse que não foi capaz de encontrar provas que ligassem o nome do senador Aécio Neves ao esquema de propinas ligadas aos contratos da estatal elétrica de Furnas, na época em que o Mineirin era o governador de Minas. Mas o mais inacreditável mesmo foi que isso só aconteceu graças a uma ajudinha do companheiro Lula que declarou em depoimento à própria Polícia Federal que Aécio não pediu nenhum cargo em nenhum de seus mandatos em 2003 e 2010. E aí, alguém ainda tem alguma dúvida de que a única oposição que temos no Brasil é a dos políticos contra o próprio povo? Hashtag, uma mão lava outra. E pra finalizarmos essa edição... Brasil ultrapassa a Alemanha e volta a liderar o ranking da FIFA. Hum, pronto, agora acabaram seus problemas no país. Vai, Brasil! É, mesmo é. é, é. é, dessa! é dessa! se